Você pediu, tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Te fazer feliz O crente quando chora O Senhor é responde Eu não vou pregar, eu só vou dar um beijinho na flor de dez minutos. Cinco já se foram. Quando eu entrei aqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu não vim para pregar, para falar nada, não trouxe até essa Bíblia. Ó. Quando vocês me verem com essa Bíblia pequena, tá, pastor? É que eu quero ficar quietinha lá no banco, isso aqui é um sinal. Já dei a dica. É. Irmãos, mais interessante que o Senhor colocou aqui no meu coração, aquela palavra de... de Lázaro foram duas passagens da viúva de Naim que está lá em Lucas capítulo 7 e da ressurreição de Lázaro que está em João capítulo 11 uma coisa aqui que eu vejo que eu estava vendo, observando quando nós observamos todas as vezes que Jesus os milagres de Jesus é, quando Jesus curava alguém quando ele libertava alguém ele falava, a tua fé te salvou, agora você vai Interessante A tua fé te salvou, agora tu vai Tu vai falar para o teu vizinho Tu vai falar que eu sou o grande Tu vai falar que foi eu que te curei Tu vai falar que foi eu que abri as portas vai falar que sou eu que faço e opero maravilhas porque tudo aquilo que Deus faz é para a honra e glória do nome. Glória e eu estava vendo aqui foi interessante, lá em Lucas quando o Senhor Jesus saiu de Cafarnaum no livro de Lucas capítulo 7 Jesus opera de maneiras diferentes mas é tudo para a honra e glória do nome dele. Em Lucas capítulo 7, quando nós vemos lá, é Jesus com aquela multidão, juntamente com seus discípulos, ele sai, e quando ele está passando ali por Naim, está saindo aquele enterro, e aquela mulher chorando porque já tinha perdido o marido, agora é seu filho que está morto, a esperança daquela mulher estava sendo sepultada naquele momento, estava indo para ser sepultada o filho daquela mulher os sonhos daquela mulher tinha um dia aquela mulher teve sonhos ela sonhou, ela teve o um marido ela teve uma família e tudo corria tudo muito bem de repente o marido morre, ela sai da cidade tem que sepultar o marido agora é seu único filho e a esperança daquela mulher foi toda embora, ela sabia que ela ia ter que mendigar a partir daquele dia porque uma, uma mulher naquela época que não tinha filho, o meu marido, ela tinha que viver, na, ela era obrigada a viver na medicância e tudo, tudo, tudo se acabou para aquela mulher. Aí Jesus passa pela cidade juntamente com a multidão, e os seus discípulos. O que Jesus fazia, eles também estavam aprendendo com Jesus. E quem está aqui, quem é discípulo, de Jesus aqui: levanta a mão para cima, deu glória a Deus e aquela e outra multidão que estava seguindo aquela mulher muitos que estavam seguindo aquela mulher estavam no meio daquela multidão não estava porque estava solidariedando com ela mas sim porque era pagos muitos eram pagos para chorar mas não estava sentindo nada sentia nada oh, meu Deus. mas era pago eu quero te dizer uma coisa que é aquele que está recebendo para poder ver seus sonhos sepultados. O mestre está aqui nesta tarde sepultando, levantando e se ressuscitando seus sonhos. Aleluia. Aleluia. Filhos, representa sonhos. O mestre está aqui. Pode receber o valor que for. O senhor está falando. Pode receber o valor que for. Deixa, não fique preocupado. Não, não, ah, tá recebendo isso, tá recebendo aquilo, pra acabar com meus sonhos, pra acabar com o meu casamento, pra acabar com a minha saúde, deixa receber, porque maior é o Senhor Jesus. Tem gente que tem medo, ele me ameaçou, porque recebeu não um sei quanto recebeu um boi, recebeu um cabrito, recebeu galinha, Que você teve encontro com ele um dia Aquela mulher quando teve encontro com o Senhor O filho dela foi ressuscitado Você teve encontro com o Senhor O teu filho está sendo ressuscitado Você pode até passar pela luta Mas é para você conhecer melhor quem é esse Deus Jesus frequentava a casa de Lázaro e Marta e Maria e teve um dia que o dia chegou lá, eles mandaram a notícia até Jesus Jesus não foi Jesus só foi depois que Lázaro morreu e quando Lázaro morreu já disse quatro dias, porque os judeus eles acreditavam e até três dias o Espírito podia vir entrar de novo na pessoa. Então Jesus primeiro esperou passar aquilo e chegou até lá. E quando Jesus chegou lá, o que, que as irmãs falaram? Marta falou, Senhor, agora o que, é que tu vem fazer aqui, se já está cheirando mal? Aí você pode falar para mim, mas pastora... Olha, você está falando isso tudo. Eu faço campanha, eu estou sempre aqui. Mas a coisa eu estou vendo que a coisa está acontecendo. Meu Deus! Aconteceu também com Marta e Maria. Aqui que Jesus falou. Eu já não falei, Marta. Né? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia, Eu já não falei. Você crê? Você crê? Jesus podia ter ido lá e falando assim. Olha. Então tá bom, eu vou chegar lá e eu vou fazer Mas não Ele falou, eu já não te disse Que tu, que se tu creio, tu verás a glória de Deus E hoje Jesus fala Eu já não te falei que eu vou salvar o teu marido Eu já não falei que eu vou libertar aquela macumbeira Eu já não falei que eu vou te curar Eu já não falei que eu vou abrir as portas que estão fechadas É a pergunta Aí Jesus fala, mas olha só me leva lá aonde está. Jesus te convida nesta tarde a você e com ele, lá onde foi sepultado o Jesus te foi foi com ele. Jesus podia ir sozinho. Ele sabia de tudo. É filho de Deus, ele sente presente, né, pastor? Ele podia, mas não, Jesus foi com eles. Me mostra onde Lázaro está morto. E quando chega lá, Jesus podia falar, Lázaro, sai para fora. Mas não. Ele falou, tira a pedra. Jesus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, para ele poder operar. E você está fazendo a sua parte, que é estar aqui nesta tarde, que se a ele. Ele falou, tira a pedra. Tira a pedra. Então, o hino que nós cantamos, já vou entregar o microfone é o hino que nós cantamos, eu gosto também desse hino, eu gosto mas eu vou falar, eu falo pastor me desculpa, pastor me esse hino não tem base bíblica, Para mim não tem, porque a Bíblia fala que nós que temos que tirar a pedra para Deus operar a nossa parte, nós que temos que fazer nós temos que fazer a nossa parte, o resto ele faz eu estou falando o hino até me olhando com os olhos assim, remove a minha pedra, eu gosto de esse Hina. Me chama pelo nome, mas tem quem tem que tirar a pedra? Sou eu e você. Para ele poder chamar pelo nome, sabe por quê? Porque às vezes ele está chamando, está nos chamando pelo nome, está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Porque a pedra está ali a pedra da incredulidade, a pedra do desânimo, a pedra da desilusão, a pedra quer dizer, da ilusão. A pedra do, de, que não tem mais jeito. Minha, a, pedra, a minha vida já acabou. A pedra da, da derrota. Quem tem que tirar. A pedra do medo. Que às vezes Deus fala, vai. Mas a pessoa não vai porque tem medo. Medo de ser feliz. Medo de que a coisa vai dar certo. Até mesmo medo de perder o dinheiro. E Jesus fala, vai. Vai. Então quem tem que tirar essas pedras Só eu você Para que, que possamos ver O operar Dele nas nossas vidas Aí Jesus diz ah, e Aí o Senhor faz a parte dele Tirou a pedra, Lázaro vem para fora Aí Lázaro sai E depois um outro milagre Deus opera o um milagre E ainda outra coisa que A pessoa que teve que fazer Tirar as ataduras e andar e ir. irmãos, vamos tirar a pedra, vamos tirar as ataduras e vamos caminhar. Vem sabendo que o Senhor Jesus está conosco. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, tem coisas, irmão.